O quarto roubado. Entendeu? Acostumado para a ganhar 20, 30 quilos, infelizmente o mar está poluído. A tendência é só piorar. Sacrificando. mas é bonito também. o sol se pôr, viu? Asturo, é que com o dia escuro, vai vendo as estrelas. Na hora que chega, ele, ele tá até maiorzinho, mas depois que tu bota... Onde, todo mundo. se geral, não só pescador, mas geral gostaria de, de ver o mar limpo. Aí todo mundo gostaria mais qualidade de peixe. Eu. Mais espécie de peixe, né? É o jeito de sobrevivência. Porque, mesmo não tendo aquela quantidade que tinha antes, sem, sem quando não era poluído. Sai pra pescar? Sabe pra pescar três horas da manhã, três e meia da manhã, pra o, o camarão, e depois eu vou pescar um, o Duas pescarias em uma só. Infelizmente, o mármore não tá para peixe. Entendeu? <risos> Muita corrupção. O outro dia pegou um. É... E esperar que um dia eles limpem, né? Consigam limpar, que aí pode vir a melhorar de novo.